E aí galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a Oasis 4 Games, que basicamente é uma blockchain para jogos, diversão para jogadores confiável para desenvolvedores. E agora em setembro, basicamente, vai rolar alguns anúncios de super produtoras famosas de games que vão desenvolver seus games na blockchain da Oasis. Em outubro também vai estar rolando o anúncio da venda pública do token. Então galera, é o seguinte, já de início no vídeo, já falo pra vocês, entra aqui no Telegram da Oasis for Games BR, que basicamente você já vai ficar por dentro de tudo, para vocês estarem sempre atualizados e serem os primeiros a saberem das novidades. Mas beleza, agora que eu já dei uma introdução para vocês, vamos aprofundar mais no que, que é o OASIS para games, né? para jogos. Então, muito simples para você que já tem o um conhecimento, você vê aqui que é uma blockchain para jogos, é muito fácil de entender, onde ele linka né, tanto os jogadores quanto os desenvolvedores para estar tá desenvolvendo. Mas aqui tem uma descrição melhor para a gente estar tá lendo, então vem comigo. O que é OASIS Arquitetura? Então, a arquitetura OASIS foi criada para desenvolvedores de jogos oferecendo uma experiência de alta velocidade e taxa zero de gás aos usuários, combinando o melhor da solução da tecnologia blockchain L1 pública e L2 privada. Ou seja, Layer 1 e Layer 2, ok? E aqui tem um pequeno slide 3D mostrando né, todo o ecossistema deles, tanto o Layer 1 quanto o Layer 2, né? Então, Layer 1 tem estabilidade, estabilidade, avaliabilidade, aqui os links de blockchains e também a parte do Layer 2 com zero taxa de gás, é, transação de menos de um segundo e tudo mais. Aqui achei bem legal que tem alguns validadores, né? então foi validado aí por iStar, Bandai Namco, é, enfim, diversas empresas, diversas marcas aqui, como até SEGA, e o de Guild também, muito conhecida, Ubisoft, então, assim, diversos projetos gigantescos e gigantescas empresas aqui já validaram. Aqui tem um pouquinho de equipe, tá? sempre legal você ver a equipe pública por detrás do projeto, tá? Então, aqui eles mostram o rosto, isso aqui é o mínimo para a gente ter uma segurança no projeto. Aqui a gente tem um pouquinho do contato e aqui algumas notícias, que a gente vai estar tá dando uma olhada em algumas notícias aqui, porque valida o projeto, né? Quando tem aqui notícias ou projeto, é um grande fator de validação, além do que a gente consegue conhecer mais e se aprofundar mais no projeto. E aqui também tem um pouquinho do White Paper, ok? Vou dar uma olhada por cima aqui, mas aqui tem a introdução que a gente já viu, aqui tem um pouquinho da visão deles, tá? Olha só, metaverso, a, a contribuição é, da Oasis para o mundo, tendência de mercado, então aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, do volume de transação de NFTs, dos 10 principais marketplaces de NFT em 2021, aqui também fala um pouquinho do volume de jogos de blockchain, ok? Então aqui mostra um pouquinho dos problemas que eles resolvem, o mapa de visão deles aqui, então tem diversos gráficos, diversas questões que eles falam, fala Aqui da diferença, por exemplo, de DeFi e de blockchain games, então isso é muito bacana mesmo. Um pouquinho aqui sobre é, taxa de gás, velocidade de transação, descentralização, avaliabilidade de data, estabilidade da network. Que fala um pouquinho dos requisitos aqui é para uma blockchain de jogos alcançar a adoção em massa, que é algo, obviamente, que eles estão introduzindo no projeto deles. Então a questão de descentralização, enfim, é um projeto, assim, cara, sensacional. Eu não vou ficar aqui muito me aprofundando para não ficar um vídeo monótono, mas, obviamente, você, como investidor, você pode estar acessando aqui que é essa parte do white paper, e tem diversas coisas muito legais. Realmente a parte de mining aqui, né, a famosa mineração, muita coisa bacana parte de tokenomics aqui deles é todo descrito aqui vocês podem ver por exemplo a parte de staking reward a parte do ecossistema comunidade parte do desenvolvimento aqui a parte dos iniciantes vamos dizer assim dos início ali e a parte de fundação olha só aqui o gráfico de fornecimento de token então o projeto assim com diversos gráficos diversas informações que dá uma ótima segurança eu vejo aqui a triagem deles de governança é aqui em três pilares é um simplicidade eficiência e legitimidade então isso é bem bacana E bom galera, aqui eu também mostro pra vocês um slide, né? Uma série de slides aqui em PDF Um pouquinho aqui do marketing da Oasis Blockchain para games, né? Então basicamente aqui a gente tem algumas coisas, né? Alguns desafios é, de adoção em massa aqui, né? Ou seja, alguns desafios aqui com a experiência do usuário, né? Muitos usuários desapontados aqui com blockchain de games Experiência também dos desenvolvedores, né? Basicamente, eles tentam resolver essas dores, né? Esses desafios assim como o desafio do IP do holder, a experiência, né, do holder de IP. Então, por exemplo, na parte da experiência do usuário, altas taxas de gás, né, transações congestionadas ou devagar e baixa qualidade dos games ou muitos scans, rug pulls, né? Então, eles tentam resolver isso aqui. Parte da experiência do desenvolvedor, né, baixo conhecimento para construir jogos de blockchain sem especialistas. Então, tudo isso eles tentam ajudar. Assim como essa parte aqui de IP Holder Experience, né? E aqui eles mostram onde eles resolvem os problemas. Então, na parte do usuário, por exemplo, sem taxa de gás, transações rápidas, sem scans, né? Menos scans. Na parte do desenvolvimento, né? Flexibilidade, resistência a scan. E também aqui na parte do IP Holder, né? Amigável ecologicamente fácil de proteger o IP, enfim diversas coisas como resistência ao scan também, aqui tem a parte do roadmap tá galera, então maio de 2022 começou a venda privada né? terceiro trimestre aqui ó, main net launch, terceiro também aqui listagem global dezembro de 2022 agora dia 10, os títulos de jogos né, realizados aqui, 2023 listagem no Japão, 2023 também 20 jogos aí já realizados os títulos né, e aqui também a gente tem a parte dos investidores que enfim, já mostrou são vários, diversos investidores muito tops. E agora a gente vai aqui para as notícias para a gente ler um pouquinho mais sobre o projeto, tá? Então aqui a principal notícia que eu achei foi na Crypto Fácil, onde fala que a Oasis Game, blockchain, se uniu a Square Enix, para o desenvolvimento de novos games Play to Earn. Galera, realmente o mercado estava precisando de um novo projeto assim como a Oasis Game para desenvolver jogos Play to Earn. Então vamos dar uma olhada. Então olha só, basicamente eles anunciaram recentemente que em parceria com a Square Enix, eles vão atuar no desenvolvimento de novos jogos Play to Earn, que se tornaram populares em 2021, né? Graças ao fenômeno que foi o Axi Infinity e o Staratus, por exemplo, né? Então a Oasis basicamente faz dela uma das redes de blockchain com maior eficiência energética e por isso é uma das mais ambientalmente corretas. Isso tudo dado o seu formato de validação, que é usando o pós, né, que é a prova de participação que também passará a ser adotado pelo Ethereum após o The Merge, né? E a fim de tornar o mercado de games ainda mais competitivo e para levar projetos empolgantes para o mercado por meio de união com a Square Enix, um dos maiores players globais para o entretenimento haverá meios de criar novos títulos empolgantes divertidos e realmente rentáveis para o jogador e o investidor. Então aproveitando o grande boom dos games baseados em blockchain, a Square Enix anunciou que investiria pesadamente nesse novo mercado e de lá pra cá a empresa lançou uma divisão blockchain Entertainment Business focada em criação, e desenvolvimento e fornecimento de games descentralizados para o novo mercado. Em virtude do seu planejamento estratégico, hoje a Square Enix é um dos maiores players do mercado quando se trata de desenvolvimento de games, aliando-se agora então à Oasis, que é o ponto-chave do vídeo para disponibilizar seus títulos baseados em blockchain para esse novo mercado, então olha só presta atenção, a criadora do Final Fantasy por exemplo, uma das maiores franquias de RPG digitais de todos os tempos tem como seu diretor o Yosuke Saito, que afirmou que há um grande entusiasmo em relação à parceria firmada com a Oasis para a criação de games baseados em Web 3, imagina um Final Fantasy na Web 3 pela Oasis, sensacional né então a Oasis blockchain reafirma seu compromisso com o um mercado mais rico em experiências realmente empolgantes em gameplay to earn, então ao ao unir Square Enix, a Oasis Blockchain dá um passo bastante arrojado em direção a um posto de honra em um mercado competitivo como o dos games Play to Earn. Então, de acordo com Daiki Moriyama, diretor da Oasis, a parceria feita com a Square Enix contribuirá com o protocolo no aceleramento da sua missão coletiva de tornar os games baseados em blockchain cada vez mais populares. Por meio da parceria, será possível criar novas experiências e ainda capacitar novos jogadores de todas as origens e países. Dessa forma, será possível fazer com que se crie um novo estágio em relação ao crescimento da indústria de entretenimento baseada em blockchain. Blockchain, Agregando experiências de grandes nomes na indústria de entretenimento tradicional. A Oasis Blockchain já conta com grandes nomes em seu quadro de apoio, presta atenção! A gente viu, mas novamente, SEGA, Bandai Namco, Research, Ubisoft, Yield Guild Games, We made, NetMirble e come to us ok? E agora então, com o apoio e a parceria feita com o Square Enix, temos enquanto resultado um futuro ainda mais promissor para esse novo mercado de jogos baseados em blockchain. E aqui a gente tem outras notícias, mas para o vídeo não ficar muito longo, muito monótono, tá? Vou ler só os títulos aqui, mas obviamente depois você pode acessar e pesquisar, tem muita coisa aí saindo, isso é muito importante, mostra o projeto forte, mostra que tem gente interessada no projeto, mostra que o projeto está dando audiência, está engajado. Então aqui na Telegraph fala da Square Enix, que se uniu ao Oasis Blockchain, para explorar o desenvolvimento de novos games em blockchain, tá? Basicamente o que a gente já falou. Aqui também, essa outra notícia, Square Enix becomes a validator for blockchain gaming farm Oasis. E aqui, galera, também, né, notícias muito bacanas, que eles publicaram aqui no Twitter deles. Olha só que sensacional. Então, por exemplo, eles estão empolgados em anunciar oficialmente que a Oasis Games foi escolhida para o primeiro jogo blockchain da SEGA. Vocês têm noção disso? Então, o jogo será desenvolvido e operado pela Double Jump, com lançamento previsto para... Homeverse Games, ok? Tem mais detalhes no Medium deles, que vocês podem estar tá olhando nesse Twitter aqui. Galera, isso é sensacional, mano. Sega. Cara, vocês têm noção do tamanho disso? E também tem publicação muito legal que eles fizeram, olha só. Nossos mais novas parceiros estão aqui. Conheça das boas-vindas aos nossos ilustres parceiros e seus títulos de jogos que estarão disponíveis na Oasis. Galera, só projeto e empresa com parceria top. Olha só que legal, beleza? Então, você pode dar uma olhada mais a fundo aí é, na própria notícia aqui do Twitter deles, fechou? Enfim, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da Oasis, né? Eu achei muito legal fazer um vídeo aqui sobre esse projeto porque é sensacional, vão ter novos desenvolvimentos de jogos aí em blockchain Web3, galera, isso é sensacional. Então, imagina, galera, diversas empresas grandes como Sega, Bandai Namco, Ubisoft, enfim, imagina, essas empresas finalmente estão entrando na questão dos jogos play to earn, que são jogos pra você jogar e ganhar dinheiro, e não só isso, jogos em blockchain, jogos descentralizados galera, isso aqui é o futuro, então por isso que achei legal trazer esse conteúdo pra vocês, porque realmente, vai ser muito inovador o que eles estão fazendo, tá? Vai ser algo totalmente assim, vai mudar o mercado, na minha opinião, e eu resolvi trazer esse vídeo pra você já ficar por dentro, né? Então, não se esqueça de entrar no Telegram aqui da Oasis for Games eu vou deixar os links aí embaixo, porque você já vai ficar por dentro antes de todo mundo, né? Com certeza, o projeto vai crescer muito, tem muito potencial de valorização, tá? também para os investidores, então vale a pena você entrar e ficar de olho, tá bom? Os links estão todos aí embaixo, não se esqueça, corre lá. E é isso, galera, vou ficando por aqui, Valeu e até o próximo vídeo.